Mãe, eu acho que o Lucas não tá mais no mar. A água do mar evapora e vira nuvem. Depois vira chuva. Só aí ele já se perdeu pelo mundo. Você não vai me contar nada? Posso ver o quarto? olha a é música, toca rabeca. Você você mesmo, pai. Posso te pedir uma coisa? Você me leva lá onde está o teu irmão? Jesus meu menino, é chegado o dia. Jesus meu menino, é chegada a hora de rodar os relógios do tempo, de poder o sol rodar lá fora. O resplendor da vida minha gente. É que nem um dia nasce e morre sem demora. <risos>